Fala Chiruzada, como vocês devem saber ou não saíram algumas estatísticas após o encerramento do Beta do Diablo 4 E eu vou trazer essas estatísticas para vocês, são coisas grandiosas e curiosas também Então fica comigo, não perde, não pisca na vinheta, bora! Fala, Chiruzada, sempre aqui de Eu Jogo Muito Mal, e vamos lá. Total de horas jogadas, foi o maior estouro de betas da Blizzard de todos os tempos. Não que eles tenham muitos jogos, né? Mas, digamos assim, que 61 milhões de horas jogadas, é bastante coisa né gente, e aqui tem tá um número curioso de players mortos, cara eu, eu sei, eu sei que eu morri no beta, se vocês clicarem nesse vídeo aqui vocês vão ver a morte ridícula minha de druida, foi realmente ridícula, clique nesse vídeo se vocês quiserem ver algo muito, muito noob, <risos> mas foram mortos 46 milhões de vezes, as Cara, os players morreram 46 milhões de vezes Eu achei isso muito curioso, tá? Mas enfim, e dentro deste número grande responsável por uma fatia dessas mortes está ali o nosso açougueiro com 1,7 milhões de mortos por suas mãos. E depois o nosso boss de mundo achava com 10 milhões. Cara, sobrou a quantidade de lugar para morrer aí, hein? O roleplay foi brabo. Tem um evento que eu fiz que eu lembro lá que era muito casca grossa, tá? Eu devo ter morrido umas. 5 vezes com o Druida, eu nem filmei isso, muito vergonhoso. Ah, é era muito difícil. E aí nós tivemos a galera que se esforçou, que pegou o level 20, tipo eu, que não pegou o 25, que era o nível máximo, mas pegou o level 20 para ganhar aquele bônusinho que eles davam aí do beta, que é uma mochilinha. Foram aí uns 2.6 milhões de pessoas que conseguiram pegar este item fofinho. E depois nós tivemos aí o um Massacre. Gente, terrível isso que aconteceu no mundo do MMO. 29 bilhões, e vocês devem imaginar do que né? Bilhões, bilhões de likes que vocês vão dar aqui para mim, pelo amor de Deus, não precisa ser bilhões Dê um like e se inscrever aqui no canal para mais conteúdos assim, conteúdos do Diablão aqui, top de linha se inscreve no canal, ah, se você tiver curiosidade como é que são gerados essas informações e são montados esses dados aqui que as empresas divulgam por aí você não faz nem ideia de como isso é coletado qual é a metodologia que é usada? Qual é o nome disso? Clica nesse card aqui em cima, que eu fiz um vídeo falando sobre isso. Beleza? Então vamos continuar. E o açougueiro, responsável por 576 mil vezes, o cara foi derrotado. Que fase, hein? Que fase. Mas ele tá sempre de pé, rapaz O ele é bravo demais Depois a gente tem o boss de mundo Que é a morte da Chava Por uns 107 mil O número é relativamente é baixo É o menor do que a gente já viu De tudo que eu falei Justamente porque ele tinha horários, né? Pra ser feito Cara, esses horários aí são complicados, né? Teve problema com esses horários Não tinha um horário fixo Ele ia divulgar uma coisa E depois era outra Eu não consegui fazer esse boss Eu queria ter muito gravado ele Ter tido essa experiência Lamento muito por isso <risos> Mas foi vai ficar para o lançamento do jogo então obrigado aí pelo seu tempo galera um abraço até mais